Bande Guru Pada Dandam Bhakta Bindosamanitam Sri Chaitana Prabhu Bande Nita Ananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charana Dayam Gopijano Samayukta Binda Banamano vancha kalpataru ashu ki baasindu bevacho patita anang babune bhavishna be bhoo namo namah mukhan parma anandamadva brindavai tosire bepiya vai kesvascha Shnavakti pade devi shotta batuhi namu nama nara yunanamus kita norunche ivanarotamam deving saras batting vesam tato jayo mudir shankirtane kishno katupadeshi gori patro prakasa nija guru bhakti yukta bhakti promo da Aksha Jago Doruno Deyam Sada Padibagna padam siva virantunutum saranyam Petati hum ponodava Lubaba diputum Bande ma purusati charuna revindam Yatpa the palavana kachandamani chataya visturi jito que me pico bobo deus o adverso por kada karus sri kishna chaitanya prabhu Ananda nanda syaadho gaurabhakta sri kishna chaitanya prabhu Ananda Shri doito gadha Gada Dhar sadi Goura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama hari Hare Ajahnul Ammitabhujau Kanaka Badato Shankir Tanoi Capitaru, Kamala, Hitacho Visham, Baru, Dijavaru, Jogodha, Mopalo Bande, Jagatriyakaru Karuna, Bataru Hari, Kishna, Hari, Krishna Krishna Hari, Hare Hari, ramura Ramu, hare hare namami gange tava padampakajam sura Surasuroir bandito diparupam bhukti ch mukti ch dadasinitam bhavan No naranam Ganga, Taranga, Ramaniya, Jata, Kalabam, Gauri, Nirantara, Vibushi, Tabam, Abhagam, Nara, Yonopriam, Anangamada, Paharam, Baran, Sipurapati, Bhajavi, Shanatham, Bagi, Sajusho, Badane, Lakshmi, just vakshasi, Yasya sti da sambihid, pam -ha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram Hare Rama, Rama Rama. NAHAM VIVEMITI ATI kasho NAKASYA JEUHÁRKO NETRA BHKUTI RAVA SOGRA ANTA SAJAHA KISHARO SANKU KARNAT NIRHAD ABHITA DIGBHADARI VINNA NAGAD TRASTA ASTI AHAM KIPANA VASCALO sangsar chakrakadanad r chakra pranitam Naham ham vibhe mit e a ti bhaya n kash o jyuvhá r k netra bhuk abhita na trosto asmi aham kipanavasvalo dusro guru samsara chakra kadanad grasatam panitam gauryo Gosthi gosthipati shri shri la bhakti, bhakti siddhanta saraswati Goswami Thakur prabupada paramahamsa jagat guru ji mesmo depois de ter visto o devoto puro mesmo depois do Guru Darshan, de Guru Darshan, ainda existe a possibilidade de que alguém possa cair. Gaudia Gosti Bhakti, Sri Srila Bhakti Siddhanta, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagad Guru Jesu. Mesmo tendo visto o Vaishnava puro, a alma condicionada pode se afastar do Haribhajana. Guru Darshan significa, você pode ver a Vani Swarupa, o Seva Sarupa do Vaishnava. O que significa Vani Swarupa, A forma da filosofia do Guru. Mesmo tendo entendido a filosofia do Guru, mesmo tendo entendido o Seva que o Guru presta, ao Guru Varga e a Krishna, a alma condicionada pode cair. Mas isso significa Guru Varcha, Guru, uh, guru darsana. Enxergar o Guru significa enxergar. O é, que representa a sua filosofia? Quais são os tópicos do que ele explica? As pessoas podem ter um olhar material em relação ao Guru. Ah, o Guru não é. Educado suficiente. o suficiente. Gurudeva nasceu numa família caída, o Gurudeva não é formado na universidade, o Gurudeva é preto, o Gurudeva é isso, o Gurudeva é aquilo. Isso não é Gurudeva, isso é Maya Darshan, isso não é Guru Darshan. Se você é, imagina que o Guru não seja educado, que não seja é, acadêmico, toda a sua Diksha torna-se inútil. As pessoas dizem, eu tomei Diksha 20, 20 anos atrás, 40 anos atrás. Mas Diksha significa Divya Descobrir sua relação com o Guru é a verdadeira Diksha. Descobrir a relação do Guru com Krishna, essa é a verdadeira Diksha. Descobrir a sua relação com Maya, entender a relação entre Maya e o Senhor Supremo. Todo esse gigantesco capítulo, todas essas estátuas são a verdadeira realização. É um capítulo vasto você precisa entender analiticamente, ou seja, em detalhes, o dia que você realizar a sua posição, se você não descobrir sua própria posição espiritual, como é que você pode avançar ou ir para a direita ou para a esquerda dentro do mundo espiritual? A primeira coisa, depois de entender o Guru, você tem que entender qual é a sua posição. A posição que você está agora, a posição também é importante enxergar, imagine que exista que um avião uh, quebre e alguém pule de paraquedas e que por, forte essa, por sorte essa pessoa toque o chão, ela aterrize, ele consegue se salvar. Ele descobre que ele está num lugar parecido com uma floresta, mas ele não sabe em que floresta ele está. Em que lugar eu estou? Esse é um grande problema. Se ele souber, ah, eu estou em tal país, então fica mais fácil ele ter uma ideia de para que lado ele irá. Mas se um homem não consegue descobrir sua própria posição, onde ele está, é muito difícil para ele se mover, não é? Porque Prabhupada Bhaktivedanta dizia, que a alma condicionada, quando pensa, eu sou um Siddha Mahatma, isso é um grande perigo. Quando alguém, na condição, é, numa, numa posição condicionada, diz, eu sou um Siddha Mahatma, dessa plataforma ele não consegue mais sair, é uma grande armadilha. É por isso que se você conseguir realizar o Guru Tattva de maneira perfeita, você pode se aproximar do verdadeiro bhajana, da verdadeira adoração. Ninguém pode desafiar o samsara material. Ninguém pode desafiar a potência de maya. Nenhum semideuses podem desafiar o samsara, maya. Ninguém pode desafiar maya. Maya é perigosa em si. Ela é tão perigosa que você não adianta acumular toda a filosofia do mundo para você conseguir enxergar Maya. Talvez ontem você tenha entendido, nós estávamos explicando isso: que os Vedas, os Upanishads, todos eles lidam com Kal, Karma, Jiva Ishvara e Maya. Falamos sobre isso em detalhes na aula de ontem. O tempo, o karma, Krishna, Isvara, o controlador, diva, a alma individual e a ilusão, maya. Todos esses... Hum, esses tópicos estão tratados nos livros sagrados. Maya também é eterna. Quando a criação se manifesta, a Maya controla toda a realidade material. Neste verso do Brahma Samhita, está explicado que Durga, Maya, controla toda a criação material. Aqueles que precisam de dinheiro adoram Durga. Ok, Tanya. Eu preciso de um filho, ok, pegue. Conceba uma criança. É Durga que dá tudo o que você deseja do ponto de vista material. Claro, ela está sob a guia de Krishna. Mas os materialistas. Eles têm um apego material tão forte né? e esse apego, na verdade, se espalha para todos. Quem é que pode dizer estou fora do controle de Maya, da atração pela matéria? Somente o Guru Puro e os Vaishnavas podem se, se, se, estar livres. Eles brincam diante de Maya. As pessoas porém oram. Oh Maya me dê dinheiro, ó oh, Maya me dê poder, me dê empregados, ó oh, me dê importância. Oh, mate todos os meus inimigos. Existe essa adoração. Eles oram assim para Durga. Mate meus inimigos, eles oram para que eu possa viver de maneira perfeita e tranquila. Essa maneira aqui. Eles oram e eles recebem de acordo com o sadhana que eles fazem aos pés de lotos de Parvati Devi, de Durga Devi. Diante de um sadhu, se você colocar uma gigantesca quantidade de fortuna, dinheiro, moedas de ouro, eles não se importam com isso. Sanatana Gosai tinha uma pedra filosofal. Se eu tocasse ferro naquela pedra, o ferro virava ouro. Ele jogou isso no chão como se, se tratasse de uma coisa, de um excremento, como se fosse urina. Ou fezes. Ele colocou num buraco e jogou, jogou terra em cima. Esse é o Sanatana Goswana. Agora você entenda. Tente entender que tipo de propriedade ele, ele tinha. Que ele tratava essa pedra preciosa, fantástica, capaz de transformar ferro em ouro como se fosse excremento. Que propriedade ele tinha que, reje que ele rejeitava isso? Por que, que os Vaishnavas não querem nada? O que, que eles têm que eles não querem nada de material? Essa é a coisa principal que você deve realizar. Somente assim você pode se inspirar. Ah, Maharaj fala assim, é o dever dele, ele fala isso, ele repete essas coisas. Não, até que você realize isso, você não sabe de que nós estamos falando. Só Sanatana Goswami falava assim? Não. Todos os, todo o nosso Guru Varga, Sanatana, Rupa, Jiva Goswami, Lokanadas Goswami, Das Thakur, todos eles. Eles não se importam com dinheiro. Eles têm algo mais importante do que isso. Eles têm um tesouro maior do que isso, uma propriedade. Eu sei, pessoalmente, de Shambhava, que Vrindavana, né? um sábio, Ele tinha conhecimento do Vedanta, mas ele não, não gostava de pratista, ele não queria fama nenhuma. Ele cantava os santos nomes. E se alguém pedia um harikata, ele dava harikata. Uma vez um comitê Veio dar para ele, nós vamos dar para você um diploma de Vedantista nacional. E quando falaram isso, ele ficou muito bravo. Ele falou coisas pesadas e falou, saia daí, pegue seu certificado e vá embora. Ele disse, não me interessa isso. Você pensa que um sado não exista no mundo material? Um sado como esse? Você que não sabe, esses sados ainda existem, que não se interessam por coisas materiais. Pois eles têm um segredo maior. As pessoas pensam em tudo de acordo com o próprio nível, de acordo com a própria estima. Mas eles não podem entender que a de jagat é algo separado. O mundo espiritual não pode ser tocado por nenhum cálculo material. Existem muitos demônios que dão aulas sobre as escrituras. Porque eles memorizam alguma coisa e falam. Muitos demônios também podem citar as escrituras, mas isso não é Shastra, isso é blá blá blá. Eles leem nos Vedas para achar algum documento que comprove o seu caráter demoníaco. As pessoas são tão espertas que eles ficam procurando, ó, oh, está escrito isso aqui, ó, oh, não, não dê a culpa em mim. Eles procuram alguns documentos para suportar seu mau comportamento. Mas o Shastra jamais poderia... Uh, falar determinadas coisas para encobrir a imperfeição das pessoas ou dos indivíduos de caráter demoníaco. Eles não leem tudo, eles só leem um pedacinho e falam, olha, esse verso aqui, está vendo? Esse aqui prova que eu estou certo. Eles vão manipular alguns versos para suportar sua falta de caráter, sua falta de comportamento perfeito. Então, assim, mesmo assim, os Ashuras aqueles que nascem numa, numa civilização demoníaca. Eles também podem citar os Vedas. Assim como Hiranyakashipu, ele dava harikata para sua mãe. Ele diz, meu irmão se foi Hirina, Hiranyaksha, se foi, diz, seu irmão Hiranyakashipu para a mãe, depois que Hiranyaksha foi eliminado por Krishna. Então a mãe se lamenta. A Hiranyakashipu dá uma aula. Mas aquilo que, aquele conhecimento que Hiranyakashipu pronuncia, você acha que é a verdadeiro? Mais tarde ele não vai impedir as pessoas de adorar Vishnu? As pessoas às vezes usam os Vedas, usam o Bhagavatam, usam o conhecimento védico para sustentar o seu fazer, próprio comportamento imperfeito. Você pensar, você pensar, você percebe, se você pode realizar que a mesma Atma está dentro de você, você não consegue realizar que o Senhor está dentro do seu coração, quando você realizar que Krishna está sentado no coração de todos os seres, de todas as pessoas, automaticamente a sua ignorância vai desmontar a partir de então. Se você continuar com essa realização, não basta uma realização de meia hora ou de uma semana. Como eu posso trapacear as pessoas, brigar com as pessoas, bater nas pessoas se eu realizo isso? Ficar com medo das pessoas detestar algumas pessoas, rejeitar algumas, aceitar outras. Quando nós podemos realizar que a alma, a super-alma, está sempre dentro do coração de todos, você acha automaticamente uma harmonia. Você não pode expressar nenhum, nenhuma inveja, nenhum ciúme, nenhuma Nenhuma vontade de vingança, de retaliação, nada disso se manifesta. Você quer se vingar? Mas isso não se manifesta no seu coração. Quando você vê que o Senhor está no coração de todos. Isso é algo fundamental. Então, está escrito nos Upanishads você vai enxergar a harmonia que existe por trás de toda a natureza. Você não vai mais enxergar a dissintonia. Mas até então, você vai achar ah, ele é ruim, ele é bom, ele é um brahmana, ele é mulher, ele é homem. E todo o caos se manifesta. Os paramahansas, porém, eles não veem um não uma mulher, um homem, uma árvore. Mas para manter a sociedade, para manter a estrutura organizativa de maneira científica, como Krishna organizou, a organizou, os Vaishnavas aceitam manter esta apresentação material e honrá la pelo, como ela está. Um rei muito poderoso, certa, certa vez, o reino dele foi atacado. Um outro rei atacou o seu reino. Então, o rei de Ushinor saiu do seu palácio com todos os seus cavalos, seus elefantes para responder de maneira pesada ao é ataque. Está é escrito isso no Bhagavatam. Quando dois reis, dois reis brigam um com o outro e dizem, essa terra é minha. Não, essa terra é minha. Sou eu que controlo aqui. Esse tipo de briga a nossa mãe terra. Ela ri. De quem é essa terra? Eles vão morrer daqui a pouco, em cinco minutos, eles não estarão mais aqui. Essa é a minha terra. Não, essa é a minha terra, como o Paquistão e a, a Índia. Não, tem um documento dizendo que essa terra é da Índia. Não, não, não, não. Eles estão sabotando a Índia dizendo que é a terra deles. Dessa maneira, é, propriedades e terras são coisas delicadas. As pessoas lutam e brigam e se matam por isso. Em algum lugar do mundo. Nesta terra, as pessoas estão morrendo. Então, quando dois reis brigam um com o outro, quando duas potências brigam, a mãe terra ri. Quem é o dono daqui? Por quanto um homem vive como rei? Você calcula, esse rei viveu desse ano até aquele ano. Aquele outro viveu 24 anos, 50 anos, reinou 48 anos. Depois eles abandonam aquela posição. É assim, não é? Esse é o feitiço de Maia. Estamos todos hipnotizados. Maia pode hipnotizar a todos ela faz mágica mesmo é uma hipnose se um, um mágico pode fazer desaparecer um trem como o Maharaj contou recentemente o que que Deus pode fazer qual é a mágica que Deus pode fazer a mágica que Maya pode fazer hum. estávamos uma, o Maharaj contou desse famoso mago indiano que fez um trem desaparecer na estação aberta então Então, quem pode desafiar Maia e sua magia? Então, um rei briga com o outro e o, e o rei a, opositor finalmente esfaqueou o rei, que caiu do cavalo e morreu. E ao se informar através de um mensageiro, Todas as rainhas daquele rio correram para ver o rei que havia caído no chão e elas se jogaram ali no chão e disse você se foi, responda, responda, elas puxam ele. Levante-se e volte para o nosso palácio, mas o rei está inerte no chão e elas choram muito, elas choram como se o céu tivesse quebrado. Elas gritam e choram como loucas. E finalmente, Jamaraj Ji Maharaj, um dos Mahajanas, o semideus do karma, ele resolve nos dar uma benção. Ele nos dá uma lição, não uma, uma benção, uma lição. Então, ele toma a forma de um menino de cinco anos de idade. Ele vem na forma de um menino de cinco anos e pergunta, por que eles estão chorando? Por que vocês estão chorando? Ele pergunta, o que aconteceu? Nosso esposo, o rei de Ushina, se foi. O rei de Ushinar se foi. Está morto. E o menino diz, onde ele foi? Ele se foi? Para onde ele foi? Ele está aqui, olha ele aqui deitado. Onde ele se foi? Olha o rei aqui deitado. Leve ele para o palácio. Não. Não, foi o espírito que foi embora. Elas respondem: Ah, então você sabe? Vocês estão chorando pelo espírito, não pelo corpo? É porque vocês estão abraçando o corpo. Sabendo ou não sabendo, as pessoas acham que a, que, que a pessoa está no corpo consciente ou inconscientemente. Talvez seja um nível inconsciente. A pessoa sabe que quando o espírito sai, o corpo é inútil, mas ele não realiza aquilo. Ela chora olhando para o corpo, ela não chora olhando para onde o espírito foi. Eu posso chorar por, pelo corpo, pelo que vai acontecer, pela matéria, mas ela não quer saber. A pessoa não consegue procurar onde está o espírito. A gente sabe falar sobre, que, sobre o espírito, mas realizar o espírito é outra história. Falar do espírito é fácil. Às vezes eu pego o meu cabelo e puxo. Diz Maharaj. A realização é algo muito difícil, muito, muito, muito profundo. Falar é fácil. Ah é? Vocês estão chorando? Disse Yamaraj na forma de um menino de cinco anos. Vocês estão chorando pelo espírito? Ah, o espírito se foi. Você viu o espírito? Você viu o espírito? Você viu quando o Espírito se foi? Que estava lá dentro do corpo? Ou você só via o corpo? Eu Agora você está chorando pelo corpo, pega o, o corpo e leva para você. A alma se foi. Vamos então. Você está chorando pela alma? Você nunca viu a alma. Você nunca viu a alma, você está chorando por ela? Por que, que você está chorando? Então, perguntava a menina. No Upanishads está escrito, um ponto muito vital, nunca se esqueça. Quando não temos Harikata, quando não estamos ouvindo Harikata, você tem que remastigar o Harikata que você ouviu. Hum, o tempo todo você tem que remastigar, digerir o Harikata, como uma vaca que mastiga grama sem parar. Se você esquece, você não se estabelece. Você não se fixa em Bhakti. Então, a mãe ama o filho porque a alma está lá. Um homem ama outro porque a alma está lá. A mãe leva... Mas quando a alma sai, ela leva o corpo do menino para o crematório. Mas então ela amava quem? O amor era pelo corpo ou pela alma? Essa é uma mágica. Ninguém realiza isso. Em relação à alma, nós amamos uns aos outros. Em relação à alma, eu quero propriedades. Em relação à alma, eu quero fama. Em relação à atma, eu amo todos Mas se a alma voltar Ela vai dizer se a, alma, não, se a alma sair do seu corpo Ela vai dizer Me dá uma coisa material Me dá uma propriedade Me dê um pouco de dinheiro Eu preciso de dinheiro Por que não faz isso? Porque a propriedade da alma é Deus A única propriedade da alma é Deus A sua propriedade é somente Krishna Talvez por dez anos eu possa ficar aqui e alguém vai controlar tudo. Então, eu falo, ó, eu estou procurando alguém que possa controlar, alguém que tenha um bom caráter, que tenha uma boa moral, seja um bom devoto, que eu posso confiar 100% Eu quero, eu quero deixar tudo para ele. Faça, cuide de você, de todas as coisas materiais, eu quero cantar os santos nomes. Mas eu, na verdade. Continuo fazendo o que eu faço porque eu estou recebi uma ordem de Prabhupada através do Guru Varga. Então, o Prahlad Maharaj diz: Ó Senhor Supremo, eu não tenho medo da sua forma como Nishimha. A sua forma como Nishimha é tão assustadora. Nishimha rasga a barriga de Hiranyakashipu, espirra Mas sangue nele oh, tá. like, e ele colo, pega todas as, as vísceras de Hiranyakashipu e espalha em volta dele como <missos> se fossem <em> guirlandas. <missos> Kipanavaswala Dushyohoglu Shamsara Chakra Kadana Gashodan Purita Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo da sua figura assustadora Todos eu têm, mas eu não Você não tem medo? Pergunta Nishima, não Eu só tenho medo desse Samsara assustador E vocês estão desfrutando disto? Vocês estão desfrutando do Samsara? Eu tenho medo dele. Eu estou cansado Pralada, disso, diz Pralada, Pralada Maharaj. Eu tenho medo da verdade deste Samsara. Todos estão correndo na direção do fogo. Ninguém corre na direção de Deus. As pessoas estão correndo para o fogo, para pular no fogo como a mariposa. O fogo tem sua beleza, sua forma, sua rupa. E as mariposas, os insetos, pulam dentro dele e se matam. Assim como você faz ao ir na direção de Maya. Esse tipo de problema, diz para o é, o harikata não, não penetra o coração das pessoas, porque se ele fizesse isso, ele ia arrebentar toda essa ilusão. O coração é como um ferro. O coração é feito de pedra. É por isso que você escuta isso e não muda a sua atitude, porque o seu coração é de pedra. E às vezes o coração está coberto por poeira. Sheila Vijwanathya dá esse famosíssimo exemplo. Existe, às vezes uma cobertura de poeira sobre o coração. Ah, ok, isso não é tão difícil. Eu limpo o coração, o coração e posso enxergar é meu, meu rosto. O coração é como um espelho. A Prabhu faz essa comparação. O coração é como uma, um lago de água parada que reflete as coisas. Vocês não têm me dado tempo suficiente. É por isso que eu não consigo falar o que eu preciso falar. Então, então, se tiver uh, muita poeira no espelho, você não vê você, vê, está cheio coberto de poeira. Se você limpar a poeira, você pode ver seu rosto, mas às vezes esse espelho ele está coberto de lama. Lama é terra misturada com água, né? Ainda dá para limpar. Mas se você tem uma cobertura de pedra no coração, aí para limpar é difícil. Você primeiro tem que penetrar a pedra, quebrá-la em vários pedaços. E depois você vai limpar e ver. Quando essa cobertura. Não um for mais nem pedra, ela for de ferro. Como é que você quebra ela? Então, Shiva Krishanata explica: e você pode ter um outro tipo de cobertura mais difícil de quebrar que o ferro. Então, você pode estar coberto de poeira, coberto de lama, coberto de pedra, coberto de ferro e coberto de, de trovão de raio. Quem que consegue <risos> chegar nesse coração? É o harikata que quebra essas estruturas. O harikata não penetra o coração das pessoas porque elas estão encobertas. Se o coração entrar no coração, eles vão produzir, ele vai produzir um sentimento muito bom. Você pode simplesmente apagar o fogo do seu coração. Assim como um tratamento metal que você faz um, um ferro muito quente. Você coloca alguma solução. Você põe o, o ferro sob um certo óleo. Os ferreiros colocam na água e o calor se vai. Dessa maneira você tem que ir tratando o seu coração para que o fogo da ilusão material se apague aos poucos, sempre. Se o fogo persistir, nenhum guru, nenhum pai, nenhuma figura importante pode te ajudar. Se você não aceitar a instrução dos Vaishnavas, nem preocupada, pode te ajudar. No seu coração deve haver um desejo de se livrar de tudo isso, da ilusão. Para que você possa progredir, você tem que ter esse desejo positivo de avançar. Se você não tiver isso, como é que você avança? Então, Prada Maharaj para Prabhu, eu não tenho medo da sua forma assustadora, eu tenho medo do samsara, ele diz. Esse samsara é perigoso. Como as pessoas brigam umas com as outras, se matam, as esposas fogem, os maridos saem, os filhos vão embora, todos morrem. Seis ou sete dias atrás eu Yasmad estava falando sobre isso. lembrem se Sudai Sakalajanisudayamana dukshavu sadham tadapiduksham atatiya amamamam bada mi tabadas yogam Prabhu, ó Senhor, diz pra Alada: não aguento mais esses mundos materiais. Eu amo alguém por aqui, essa pessoa morre e me deixa. Só um criá tudo que eu desejo desaparece e se dissolve, meus esforços são inúteis. Às vezes, o, heroína, o herói ama a heroína, o mocinho ama a mocinha, mas elas morrem e ele enlouquece. O Maharaj fala com Shimradeva: essa é a condição do mundo, não existe nada estável aqui. Isso é nossa culpa. Por que nós prestamos tanta atenção na matéria? Os Vaishnavas querem nos, nos ajudar a eliminar esse tipo de apego. Isso é nossa culpa. Este morreu, aquele morreu, aquele outro morreu, ela morreu, todos morreram. Mas mesmo assim a pessoa pensa, eu não vou morrer, eu vou continuar vivo. Como é que você consegue achar isso? Tem algum certificado que você vai continuar vivo? Mais 100 anos ou 50 anos? Esse é o ponto principal. Prabhu Maharaj diz: oh, Prabhu, eu não tenho medo da sua forma, porque eu sei que você está cheio de amor e compaixão. Você é ele é Bhaktavatsa ou seja, ele é aquele que serve seus devotos, que protege seus devotos. Você é Ugra, você é irado externamente, mas no seu coração você não tem ira nenhuma. Para o seu devoto, nem. Centenas de milhares de mães podem compartilhar com, com o amor que você tem pelo seu devoto. Pralada Maharaj presta reverências, deitado, ele pega a pralada e põe no colo e coloca a mão na cabeça de Pralada. A mão, Lakshmi Deva essa bênção, nem Lakshmi Deva recebe. O pralada Maharaj diz para colocar a sua mãe sobre a minha cabeça, nem Lakshmi, nem Brahma, nem Shiva já receberam isso, quanto afeto você tem por mim, Senhor? Nós temos que realizar que o Senhor realmente nos ama. Nenhum homem material, nenhuma mulher material pode nos amar. Isso é só temporal, é uma luxúria temporal, não existe amor. Como eles podem amar? Eles não sabem o que é o amor. Você não conhece as técnicas do amor, o coração está cheio de contaminação. O amor puro só é possível quando seu coração está limpo, mas seu coração não estiver... Amor material pode lhe colocar em né? um no condicionamento, um condicionamento cada vez maior. Está escrito nos Vedas. No Bhagavatam está escrito isso. Não existe tanta, tanta ilusão quanto a ilusão, a ilusão, ilusão. ilusão entre o homem e é a mulher. É a amarra mais forte. Alguém pode sentir a amarra com dinheiro, com objetos, mas... A Amarra entre os homens e a mulher é a mais forte de todas. Está escrito isso no Bhagavatam. Eu disse homens e mulheres, mas jashit significa qualquer objeto do seu apego. Qualquer tipo de apego é uma Amarra. Então, o avaduto está dizendo que ele aprendeu daquela jovem virgem a não criar atrito com ninguém. Nós dissemos que um, você ficar isolado, fazer página isoladamente pode causar um grande perigo na sua vida. E ao mesmo tempo nós dissemos que a sua associação com uma sanga que não está que se você está ligado a um sado numa associação numa sanga isso sim é positivo é muito melhor ficar com um sado com todos os devotos ligados pelo devoto puro e você sente se sente tímido de de cometer pecados de cometer coisas horríveis você deve organizar a sua vida de tal maneira que você não consiga ter nenhuma fração de segundo para pensar em coisas, coisas sujas, coisas materiais. Essa é a técnica que Prabhupada Bhaktisiddhanta inventou para nós. Você vive junto com outros devotos que estão sob a guia do Vaishnava Puro. Se o Guru disser, ok, pode ficar sozinho. Não, isso não é um Guru. O Guru vai colocar você junto com seus irmãos espirituais para que vocês todos possam servir. O bhajana solitário pode causar uma grande, um grande problema na nossa vida. O seu gosto de bhajana também pode te criar problemas. Se você ficar com almas condicionadas, sob a guia de uma alma condicionada, isso é pior do que ficar sozinho. O gosto de bhajana é hum, aprovado pela, pelos Vaishnavas. Então, tente entender essas coisas. Não é que eu tenha dito de Shambhava. Não, não entenda isso. Não me interprete mal. O seu bhajana solitário pode ser um perigo para você, porque sua mente vai agir e vai te iludir, e você vai se associar até mentalmente com as coisas materiais. Você ficar com outros devotos pode ser mais perigoso mais perigoso do que você ficar sozinho. Se todos estiverem contaminados. Uh, e se materialistas estiverem na posição de sábios. Mas qual é o ponto positivo? Se você controlar todos os seus sentidos e todos os seus anatas se forem, aí você se sente bem sozinho. Quando você pode fazer um Bajana solitário? Um Bajana solitário é possível quando todos os anatas se forem você faz um lindo kirtana pela misericórdia do Guru Pada Padma. você pode enxergar uma série de lilas para lhe dar satisfação. O bhajana Solitário é proibido e único quando você está condicionado. Mas ele é fabuloso quando você se torna um Siddha Mahatma. Então... O Siddha Mahatma, como Prabhupada, ele vem até diante de nós para nos ajudar e nos ensina a, a controlar o sentido. Se você alcança essa plataforma, você pode ficar sozinho. Mas quando você está associado com outros devotos que também estão sendo guiados por um devoto puro, aí sim, talvez não seja cheio de sadhus, tenha um, dois, três ou quatro. Prabhupada Bhakti Baksidanta dizia que templo significa sado. O templo não significa uma construção feita de cimento e, e, e tijolos. Se não tiver um verdadeiro sado lá, não existe. Não, aquilo não é um templo, não é, não é um templo, é um comato. É um banheiro. Comato é significa banheiro, toalete, onde você pode ir defecar. Eu, estou, eu aprovo o Gostipata, eu estou sempre junto com vocês, vocês estão todos juntos de mim. Às vezes eu falo na frente do computador e eu vejo todos vocês sentados ao meu redor, me ouvindo. Automaticamente eu vejo vocês. Então o Gosti é algo único. E para Kalikal. O Gosti é único. Você tem que ficar com o Sado e receber seu amor do Sado. Ele vai te colocar no colo, vai te abraçar, obviamente do ponto de vista filosófico. Te ensinar a filosofia. Qual é o programa transcendental de Chiraprapada Baxi Danta? Infelizmente, hoje em dia, os templos deviaram esse programa. É por isso? Desviaram. O que falar sobre mim e sobre você se o próprio Brahma disse eu quero ficar perto dos sados? Ele é o Brahma. Ele é o criador da realidade material. Mas ele mesmo disse eu quero ficar na posição dos, na, na companhia dos sados. Durante toda a vida do Sr. Brahma, ele prefere ficar na companhia dos sadhus do que desfrutar de, da sua posição. Falando sobre Krishna. Eu quero me submeter aos pés de lótus do Guru Varga, dos Vaishnavas Puros, com o meu corpo, com as minhas palavras e com a minha mente. Isso que eu vou dizer diante dos sadhus. Enquanto eles dão Harikata, eu posso ouvir. Porque eu posso conquistar os pés de lótus do Senhor Supremo dessa maneira, por isso eu prefiro isso. Eu posso aprender a amar o Senhor Supremo. Eu posso aprender a amar os próprios então, sábios e continuar a avançar espiritualmente dessa maneira. Hashira Vichvanatha Chakravati Thakur diz que o Sr. Brahma queria ficar com os sábios. Eu gostava de ouvir a Harikata com toda a submissão para atravessar o oceano da ilusão material. Abraçando os pés de lótus do Senhor S. Supremo, os pés de lótus de Krishna. Servindo Krishna e os Vaishnavas através do corpo, da fala e da mente. Eu não estou contra que vocês se associem, que vocês fiquem próximos um do outro. Vocês façam gostibhajana, mas para vocês fazerem, isso não é para vocês se associarem e receberem vantagens materiais. O que é um GBC, um grupo de controle de um templo? O que são? São pessoas materialistas. Eu, pessoalmente, sei, diante do Bhagavatam, para o benefício pessoal, eles querem controlar. Ah, venha! mas eles não chamam os indianos para fazer GBC. Eles chamam, geralmente, nos templos hoje em dia, os estrangeiros, os devotos estrangeiros. Para quê? Para que não tenha ninguém ali mandando em ninguém. Para que não tenha um, um grupo de pessoas. Então, vocês fazem um GBC, um, um, um corpo de, de, de, de assembleia de pessoas condicionadas, estrangeiros. Vamos ver eles falar Harikata. Quero ouvir o Harikata deles nesses tópicos que nós estamos descrevendo, qual é a utilidade da, da, da, da, da sociedade espiritual? Mahaprabhu não queria abrir instituições, porque as sociedades, as pessoas sentiam uma atração natural para o Shaitanya Mahaprabhu, e agora você quer fazer uma instituição para que esse Mahaprabhu não fez? Eles não têm controle sobre os próprios órgãos dos sentidos, como é que eles vão controlar a sociedade? E eles querem ah, ele enxotar é assim. os devotos puros, ah, ele não está na nossa instituição. Não, não, não, não, não, você não está aqui, eles nem reconhecem o devoto puro e enxotam o devoto puro. Essa é a condição, que condição miserável, que condição miserável. Eu não sei que situação nós vamos encontrar aqui nos próximos 20 anos, eu vi muitas mudanças, mudanças rápidas. Mudanças tão rápidas aconteceram nos últimos 30 anos, foram rápidas e violentas, que eu não posso imaginar como é que tudo mudou dessa maneira, como as pessoas esqueceram Goranga Mahaprabhu. Como esqueceram de Prabhupada Bhaksidanta? Como é possível? Nós somos traidores, então? Quem faz isso é um traidor. Nós não temos um lugar na Gaudiya Nós somos traidores. Trapaceiros. Como é possível esquecer Bhakti Siddhanta? Então, a única utilidade de uma associação, de um grupo, de uma instituição, é fazer uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. A única o o objetivo é. único Grosseva da sociedade, principal, é fazer Guruseva de maneira perfeita, não de acordo com o próprio capricho, com o próprio dinheiro, com a própria vontade. Com, não, é uma ponte que precisa ser realizada entre o mundo material e o mundo espiritual. As pessoas que fazem... Uh, são os membros de uma assembleia, de uma associação que dirige uma instituição espiritual, eles não podem agir para o, próprio, para o próprio benefício. Se você organizar uma instituição como essa, nem em 100 anos essas pessoas acumulam benefício, acumulam bênção, acumulam auspiciosidade lá. Talvez alguém ame. Ah, não, talvez se chegar ali perto, alguém que ama o Guru Varga, eles expulsam ele. Isso não é um templo, não é uma instituição, é um templo do sábado à noite. A gente pode ficar todo mundo junto, cantar e dançar e depois comer. Preocupada Baxi Danta disse isso, não sou eu que estou acusando ninguém. Nós poderíamos dizer, ah, nós vamos ficar todos juntos comendo comidas uh, vegetarianas, pulando, dançando, batendo palma. É isso? O Prabhupada acusou e esse, esse meu estilo, 22, meu 22 segundo guru, é um guru é um caterpillar, é a lagarta da borboleta, a lagarta é meu guru, a taturana, por que, que ela é meu guru? Então, tem um outro inseto que pega e puxa a lagarta e coloca a lagarta num buraco. E, e ela tranca a lagarta ali, ela cria uma. Ela pega aquela lagarta, coloca ela dentro de um buraco e fecha. A saída desse buraco. E a, e, a, e, a, e a lagarta fica com medo. Fica tremendo. Ele vai me matar. Quem que me colocou aqui? Ela fica concentrada. A lagarta. A, lagar, a taturana fica concentrada nesse inseto. Que trancou ela ali. Que Colocou ela nesse buraco. Fechou a, a isso acontece na natureza. Agora nós vamos falar do Bhagavatam. Kamsa. Ele está cheio de tensão. O tempo todo ele fica pensando, quando Krishna vai me matar? Será que ele vai conseguir me matar? Já foi dito que ele vai me matar. É uma profecia isso. Onde e quando que ele virá? Cadê Krishna? O que ele está fazendo? É Kamsa aparentemente está pensando o tempo todo em Krishna, mas ele pensa desfavoravelmente. Então, o Kamsa às vezes ia tomar banho e dentro da água ele via Krishna, ele via Krishna dentro do copo d'água, o tempo todo estava cheio de tensão vendo Krishna. O tempo todo ele está concentrado em Krishna. Por isso, Narada vai dizer, se alguém se concentra em Deus por medo, por interesse, por conta da inimizade com Krishna, como Shishupal, como as entidades demoníacas. Né? Elas estão sempre pensando em Deus, mas com raiva. Culpando Deus, acusando Deus. Araja, agora está falando da luxúria, como no caso de Kubja, eu quero desfrutar de você, ou por conta de inimizade, eu posso ver, Quem você é, alguém pode dizer isso para Krishna. Se alguém se concentra assim, em Krishna, isso não é favorável, então nós temos que aprender que se concentrar em Deus de maneira desfavorável, não é Bhakti. Então, esse inseto e, e, a, e a lagarta são meus amigos, são meus gurus, porque a lagarta fica com medo. Esse inseto vai me matar. Ela está sempre pensando nele. Ele vai me matar? Por que ele me trancou aqui? Enquanto ele pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa se concentra, o, o corpo da lagarta se torna, se torna igual ao corpo do inseto que a trancou ali. Como é possível? Um milagre, isso acontece na natureza, Maharaj está dizendo, está no Bhagavata. Que a lagarta se concentra tanto no inseto que tranca ela ali, que ela se torna igual a ele. Por que então os demônios conseguem mudar de corpo como mutantes? Por que que eles são? Eles mudam de forma, como Ravana. Seu irmão diz, por que você vai tomar a forma de um sannyasi desnecessariamente? Você poderia tomar a forma de irandra, não é? de, de Rama, não era mais fácil? O irmão de Ravana fala isso. Então os demônios podem tomar a forma de seres humanos, de semideuses, de animais, está escrito isso no Bhagavad Gita. Você poderia tomar a forma de rama, você podia pegar Sita e sair. De Ravana responde, meu irmão, não é tão fácil. Você pensa que eu sou tolo? Eu também pensei nisso. Tomar a forma de Ramachandra. Porque ele é Indra, coming, Indra coming, E. in the form of. Como por exemplo, Indra, que veio na forma de Murishi. Allah, his husband, her husband, I forget the name, Gautami Rishi. Como ele vem na forma de Gautami, Gautami Rishi vem, Indra para se associar com a esposa de Gautama. Mas Indra recebeu uma, uma, uma grande é, maldição por conta disso. Um fantasma também pode tomar outras formas, eles têm essa capacidade. Mas você não pode, não? Os seres humanos não podem. Mas se você se torna um yogi, você consegue. Ravana diz, meu irmão, você pensa que eu sou tolo? Eu também pensei dessa maneira, mas eu, quando eu comecei a pensar em Rama, toda a minha maldade foi, começou a ir embora. Eu não conseguia manter meu plano de, de raptar rap rap Sita, meu desejo de controlar o reino, eu falei, não, é melhor eu parar de pensar nele. Então, vocês não têm me dado tempo. Esse tolo está vindo sempre atrasado. Eu não tenho. O que, que eu posso fazer? Quem sabe do ano que vem eu consiga terminar esse, esse capítulo. Se vocês não querem aprender, o que, que eu posso fazer? Eu não posso forçar vocês. chameleon o camaleão, quando muda de corpo, também ele precisa meditar na cor que ele quer, que ele quer é, manifestar. Ele se concentra no no arbusto verde ou na parede cinza e troca de cor.